Capítulo 20 – Estratégia Sombria Mara, se vamos adotar essas novas práticas, precisamos inteligentemente alterar a nossa estratégia inicial. — Como assim, Valdo? — perguntei, curiosa. — Bem, você colocará todo o foco na ardilosa assistente do Valdemar, afastando-se provisoriamente da Laura, de quem eu pessoalmente cuidarei. Afastar-me da Laura? Por quê? Minha criança, você não tem interesse que o plano seja bem-sucedido? Claro, sou a mais interessada nisso e você sabe. Muito bem. Então aprenda, menina. Com o afastamento do Zezinho e o teu, que deverá ser também de natureza mental... Laura perceberá que a simples mudança para a residência da mexeriqueira lhe trará grande melhora quanto aos desconfortos sistemáticos, praticamente desaparecendo as dores agudas que sente com a tua presença. Mas, Valdo, daremos uma trégua à traidora? Exatamente. Uma trégua para que alcancemos os resultados desejados por você nas questões financeiras uma vez que inicialmente irei inspirá-la para que ela relacione o seu sofrimento com o fato de conviver com Valdemar, ao mesmo tempo em que os estímulos que farei para as demandas jurídicas não sofram qualquer empecilho em função do estado geral de saúde dela. Percebeu? Valdo é simplesmente brilhante. Quando mal terminei o elogio, o nosso líder pareceu explodir com seu orgulho. Motivado, continuou. — Tem mais. — Mais, chefe? — Sim. Você já aprendeu bastante comigo a arte de magnetizar. Então, acompanhará a assistente do Valdemar, conforme já orientei, e retirará dela tudo o que possa ser possível para prejudicá-lo junto aos sócios. Se não tiver mais do que um simples caso amoroso... Faça o favor de criar algo que seja substancioso o suficiente a ponto de o comprometer. — Hum, entendo. Mas o simples fato de abandonar o meu primeiro objetivo, que é a destruição da Laura, me deixa um tanto desgostosa. Valdo irritou-se, alterando rapidamente o tom de voz. — Você quer deixar de ser uma criança manhosa? Faça o serviço de acordo com as minhas instruções. Entendeu? — Se sim, é que eu pensei... — O teu problema é pensar demais e tomar atitude sem o meu comando, conforme já ocorreu com aquela saída do teu posto. — Deixe de ser tola e perceba de uma vez por todas que o teu ex-maridinho é o problema, porque se a Laura foi uma das aventuras dele quando estava casado com você, a assistente sabe lá quantas outras moças já assumiram o posto daquela que um dia te traiu. Apesar da grosseria do nosso líder, fui batida pelos seus argumentos. De fato, o Valdemar simplesmente se habituara a tratar com vulgaridade as relações afetivas. Assim, procurando não causar maiores polêmicas, encerrei endossando. — Você tem razão, chefe. Farei conforme as tuas instruções. Ele voltou a se acalmar e falou em tom de comando. — Então, não temos tempo a perder. Vou retirar do palhaço do Valdemar o nome e a localização da sua assistente para que você faça uma visita esta noite a essa namoradinha dele. Enquanto essa programação se desenvolvia, Laura, que já tinha arrumado algumas roupas e pequenos pertences para levar, saía de casa pela porta dos fundos. Era acompanhada pela dona Carmen que emitia certas vibrações felizes pelo desdobrar dos acontecimentos. Aproximei-me da intrometida e percebi, pelas suas ondas mentais, que, no fundo, ela sabia que o casal estava em excelente situação financeira, o que lhe despertou a inveja e o interesse em obter algum lucro com a Laura através dos seus préstimos. Por minha vez, compartilhei de suas alegrias. De fato, aquilo seria mais uma maneira de acelerar as demandas judiciais entre o casal. Logo, retornava o líder com a informação. A cortesã se chama Valdete. Ela vive relativamente próximo daqui... Um apartamento alugado pelo próprio Valdemar, que está pensando, inclusive, em se refugiar nos seus braços, assim que estiver livre dos vizinhos, que insistem em lhe dar conselhos. Nossa, Valdo, como você conseguiu retirar tanta informação dele, até mesmo o aluguel do imóvel? Simples, minha cara. Não basta apenas auscultar a mente do sujeito e ver o que está plasmado em primeiro plano. É necessário desenterrar as informações, que são, na verdade, os diamantes escondidos, usando uma técnica adequada. Você pode me ensinar, Valdo? Naturalmente que sim. Como eu disse, é simples. Basta fazer perguntas para a pessoa que você esteja envolvendo. As respostas acontecerão num processo mental em que, via de regra, para aqueles que aceitem a nossa influência... Tudo se dá porque creem falsamente que conversam consigo mesmos. Com isso, você poderá retirar tudo o que lhe interesse, inclusive os pontos mais frágeis da criatura, vindo a utilizar essas informações no momento mais propício. Comece a se exercitar com a tal da Valdete e você vai se surpreender. Hum, — Não sei se estou capacitada, Valdo. — Não se preocupe, minha querida. O peregrino vai te acompanhar nas primeiras incursões. Aliás, a partir deste momento, vocês trabalharão em conjunto, ele te auxiliando junto ao Valdemar e a assistente, e em contrapartida, você o ajudando com a megera que destruiu a vida dele. Agora, vão, porque não podemos desperdiçar mais tempo.